Na linha inferior da plataforma à esquerda, você pode escolher como prefere que o gráfico de preços seja exibido. Há quatro tipos de gráfico, montanha, linha, velas e barra. Para negociar, o mais informativo e descritivo é o gráfico de velas. Ele é assim. À primeira vista, esse tipo de gráfico pode parecer estranho, mas você logo se acostumará a ele e verá como é útil. Afinal, o gráfico de velas é um indicador por si próprio. O período de tempo do gráfico também pode ser alterado no canto inferior esquerdo, próximo à mudança do tipo de gráfico. Em um gráfico de velas, você pode escolher 5, 15 ou 30 segundos, ou 1 ou 5 minutos. Para os gráficos de linha e montanha, você também pode selecionar o período de 1 segundo.